Alô a vocês que nos acompanham, nobres seguidores, nobres seguidoras. Hoje nós temos aqui em nossos estúdios a presença do pré-candidato daí Trabontim, ele que é do Partido Novo e está trazendo uma proposta aqui à nossa região. Vamos conhecer um pouco e sabermos esse futuro da política aqui em Santa Catarina. Candidato, Odair Tramonti, conta um pouco da, da sua trajetória, quem é a sua pessoa e a satisfação que nós temos estar conversando. Muito obrigado pelo convite, pela gentileza, pela oportunidade. É, eu é, sou um, um promotor de justiça há quase 34 anos na região de Blumenau. sou professor universitário. E, antes disso, eu sou oriundo do oeste de Santa Catarina. Sou filho de pequenos agricultores de uma cidade chamada Campo Eire, fica com São Lourenço do Oeste, quase lá na Argentina. E que, sempre estudando em escola pública, é, consegui chegar até a Universidade Federal, onde me formei em Direito. Passei no concurso e trabalho, como disse, na região do, do, do Vale do Itajaí, há mais de três décadas. Nunca fui da vida política, nunca imaginei que um dia eu seria candidato a alguma coisa, mas as coisas foram acontecendo, eu fui candidato a prefeito de Blumenau em 2020 e por pouco mais de 1% eu não fui para o segundo turno, disputando uma eleição lá com as pessoas muito conhecidas da cidade, prefeito, ex-prefeito, deputados. e. Por conta disso, do bom, bom desempenho, o Partido Novo me convidou agora para ser pré-candidato ao governo de Santa Catarina e por razões diversas que nós podemos conversar é, mais adiante, eu acabei aceitando o desafio e estou hoje nessa privilegiada condição de ser é, um futuro governador do Estado que eu nasci, que eu gosto tanto, que eu tenho tanto orgulho de ter aqui nascido. Até por é, lançar o seu nome como pré-candidato, claro que o senhor discorda de certos momentos políticos e de certas maneiras como é conduzida a política catarinense. Quais as suas propostas? Na verdade, é, o Partido Novo, explicar um pouquinho sobre o que é o Partido Novo. Nós do Partido Novo falamos até mais do partido do que dos candidatos. O Partido Novo é um partido é, recente, foi criado em 2015, teve a primeira eleição é, praticamente em 2018. É, só tem. Oito deputados federais no Brasil, mas estão sempre dentre os dez melhores do Brasil nas avaliações do ranking dos políticos, com qualidade de projetos, é, assiduidade, enfim, aqueles requisitos que fazem a pessoa um bom deputado. Nós só temos um governador, que é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, segundo o Estado da Federação, assumiu um, um Estado falido por uma administração desastrosa do PT, e colocou o Estado em ordem e hoje ele é, é um dos governadores mais bem avaliados no Brasil, com 70%. E aqui em Santa Catarina, nós temos nove vereadores... Um deputado estadual, um deputado federal e o prefeito da maior cidade de Santa Catarina, que é Joinville, o Adriano Silva, que se elegeu em 2020 e tem uma, uma, uma administração exitosa, aprovada lá por quase 90% da população, porque o Partido Novo tem um jeito diferente de ser, desde a escolha dos seus candidatos e principalmente da forma de governar, o jeito novo de fazer política. E é para. Para isso, para implantar esse jeito novo de fazer política, que eu estou uh, nesse desafio, para dizer para os catarinenses que existe sim uma forma de você uh, fazer a política do um jeito diferente, fazer uma política construtiva e, sobretudo, que preste bons serviços para o cidadão. Partindo então desse pressuposto, dessa sua apresentação. O que, que o senhor discorda hoje do governador Carlos Moisés da sua, da sua gestão, maneira de conduzir o Estado? O governador Moisés foi uma dessas novidades que é, é, os brasileiros quiseram em 2018. Né? Aqui em Santa Catarina, o Moisés, que ninguém sabia de onde veio, o Rio de Janeiro também teve um desconhecido, e os dois tiveram problema. Né? O do Rio de Janeiro foi caçado, o Moisés só não foi caçado porque entregou o governo para a Assembleia Legislativa. Esse é o, é o diferencial. E, ao contrário disso, a novidade do Romeu Zema, eu acabei de dizer, deu certo, hoje é fortíssimo candidato à, à reeleição. O que, que o Moisés... É, qual é o problema? Ele se fechou no Palácio. Ele gostou das mordomias... Ele gostou é, dos afagos do poder e simplesmente não dialogou com a sociedade. Só para ter uma ideia, o prefeito de Blumenau, terceira maior cidade do estado, demorou oito meses para conseguir a primeira audiência. Né? E agora, depois que é, ele é, praticamente foi, ele foi afastado duas vezes, que é uma vergonha para a galera, é a primeira vez que nós tivemos um governador é, que foi afastado e, e por isso eu já, já digo o que, que eu Sou diferente, né? Eu fui coordenador do GAECO. eu sou um homem de combater a corrupção e não aceito que o meu estado tenha um governador que tem é, para prestar contas o desvio de 33 milhões de reais. Né? que anda viajando de avião do, do SAMU para ir para Bonito, passar férias, para se filiar em Brasília. Então não é essa novidade que o catarinense queria. E principalmente um governador que não é mais governador. Hoje que administra é a Assembleia Legislativa, porque ele entregou o governo para a Assembleia Legislativa para salvar a própria pele justamente por ter praticado desmandos, ineficiência. Então nós queremos é, ter um governador que o catarinense bata no peito e diz, esse é meu governador. Esse governador Tramontini me representa. E por que ele me representa? Porque faz as coisas certas, porque contrata as pessoas é, para compor o governo através de processo seletivo, coloca a pessoa certa no lugar certo e não vende o governo, não faz negociação, não faz tomar lá da cá. É muito simples e que entrega serviços de qualidade, porque hoje, nós podemos falar, se o tempo permitir, aqui, nós estamos com problemas sérios na saúde, problemas sérios na educação, problemas sérios na infraestrutura, e a gente não tem visto resposta. Agora tem uma movimentação aí, muito forte, desse Plano Mil, né? que a gente tem visto que o governador que antes não saiu do Palácio está todo dia, uh, entregando milhões. Né? Então, nós vamos uh, ver se isso de fato é real, se isso de fato uh, vai se concretizar, mas isso ele vai ter que prestar conta na, na eleição para o eleitor que elegeu ele. Pré-candidato da Tramontim, como é que está sendo a sua pré-caminhada? Como é que o senhor está vendo essa aceitação? Como é que está esse corpo a corpo aí com, com a população catarinense? A caminhada, ela... É, devo dizer é uma, é uma cabeada assim um pouco difícil por quê? porque o partido é pequeno nós só temos uma prefeitura, nós temos poucos dirigentes, mas eu senti hoje, vindo para a Mafra, né, que nós temos poucos filiados, mas estou aí na companhia do, do, do Celso Estrobo, que é nosso pré-candidato a deputado estadual aqui da região, é, que organizou um encontro com empresários, eu pude me apresentar, pude dizer da onde eu vim, onde eu estou e aonde eu quero chegar, e isso demonstra que as pessoas estão ainda querendo ouvir é, diferenças, querendo ouvir é, propostas novas. E eu vim aqui para ouvir as demandas da região, compreender as necessidades é, de Mafra, Canuías e toda a região. E, e essa caminhada tem sido assim, eu já fiz um giro por todo o estado de Santa Catarina, porque nós temos um diferencial que eu não posso perder a oportunidade de dizer aqui, que nós somos o único partido que não usa dinheiro do fundão eleitoral. Você sabe, esse ano são quase 5 bilhões, vou repetir para os nossos uh, assistentes, 5 bilhões de dinheiro público que deveria estar sendo colocado na saúde, na educação. Daria para duplicar a nossa 280, que mata tanta gente, dificulta o desenvolvimento da região aqui. E, ao contrário disso, está sendo usado para os candidatos fazer campanha eleitoral. Eu ando de carro, dirigindo meu próprio carro, pagando minhas próprias despesas, alimentação, hospedagem, e eles vêm de helicóptero, né? Mas esse helicóptero, o, o, o cidadão tem que saber, é pago por dinheiro público. Então, a nossa campanha, ao mesmo tempo que ela é mais difícil, porque eu tenho mais dificuldade de chegar nos lugares, mas ao mesmo tempo ela tem as mãos limpas, não tem digitais de desvio de dinheiro, não tem é, corrupção, não tem respiradores, não tem nada disso. E isso faz a diferença, porque na medida em que o cidadão é, vê o Partido Novo, o jeito de governar do Partido Novo, a forma como o Partido Novo escolhe os candidatos, por exemplo, a gente faz uma prova antes de ser é, lançado a deputado, a deputado, a governador ou por aí fora. Então, e, e, esse diferencial coincide com aquilo que quer, deseja e espera o um cidadão comum. Então, eu sempre digo, para concluir essa resposta, de que o Partido Novo representa uma identificação daquilo que quer, espera, deseja o um cidadão e daquilo que faz. O que fazem os políticos do, do, do novo? Porque nós defendemos que a gente tem que ter profissionais na política e não políticos profissionais. O cidadão não concorda com o Estado atual em que a política virou uma profissão. Pior, virou um negócio. Então a gente quer fazer a política por doação e não para fruir dos benefícios da política. Simples assim. Não, não, não, não reinventamos a pólvora não estamos apresentando aquilo que não seja possível entregar. A gente apresenta quase que o um óbvio, mas o descolamento da realidade é tão grande que hoje, simplesmente, nós temos o um mundo do cidadão que trabalha, que produz, e o um mundo dos políticos que pensam coisas que não coincidem com aquilo que a gente pensa. Então, é, isso faz com que a minha campanha seja muito aceita, Alguns indicativos de pesquisa já indicam que, que nós já estamos é, nos apresentando como uma alternativa viável e eu tenho sentido de que nós temos chances, sim, reais de ganhar o governo do Estado nessa eleição. No nosso estúdio, Rilmar Mix, a presença do pré-candidato pelo, pelo Partido Novo ao governo de Santa Catarina Todaí Tramontim, uma boa sorte nessa caminhada rumo ao Palácio da Agronômica. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, é assim que a gente consegue levar nossa mensagem. E eu termino agradecendo a todos que me deram o privilégio é, de poder falar o que eu sou, o que eu quero fazer, é, concluindo de que se a gente não está contente, a gente precisa mudar. Né? E a gente não consegue resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Por isso... Preste atenção ao Odair Tramutin, ao Partido Novo, acompanhe... A nossa, a nossa trajetória pelas redes sociais, porque é assim que a gente vai é, conseguir ganhar essa eleição. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. A gente volta com certeza sempre trazendo esse foco, esse foco político, hoje com a presença do pré-candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, o Daí tramontim do Partido Novo, presente aqui no estúdio do Rio maframix Até lá. Um abraço.